Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Ceia. Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora. E hoje nós vamos falar sobre o tema respeito. Respeitar o mundo de cada um. Mas antes, quero convidar a todos para sentarem confortavelmente... Serenar o pensamento, serenar o coração e envolvidos por esta música maravilhosa, vamos neste momento nos ligando a toda a espiritualidade amiga que desde as primeiras horas prepararam todo este ambiente para nos receber. Vamos saudar o nosso anjo da guarda, esse amigo de todas as horas que está sempre nos acompanhando, nos protegendo, nos intuindo no melhor caminho. E nas asas desse anjo, nós vamos chegar à nossa querida mãe, Maria de Nazaré. Nossa mãe, nós pedimos que nos coloque em seu colo, nos cubra com o seu manto de amor, de paz, de luz, de serenidade. Que com ela possamos aprender a amar e perdoar todos os nossos irmãos. E seguindo o Teu exemplo, diante de todas as dificuldades, vamos pedir ao Pai da vida que nos dê sustentação e força. Envolvidos por este amor, nós vamos chegar... Ao nosso Mestre Jesus E a Ele Humildemente Nós agradecemos A oportunidade de estarmos aqui Reunidos em teu nome E a Ele nós pedimos Mestre amado Leve-nos a presença do Pai Criador de tudo e de todos Senhor de nossas vidas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 Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje, como eu disse inicialmente, o nosso tema é sobre o respeito. E quando eu estava preparando este tema, muitas e muitas questões vieram à minha mente. Muitas dúvidas. E eu fui buscar todas as respostas em duas obras fundamentais da nossa doutrina. O livro dos Espíritos e o Evangelho Segundo. Espiritismo. Inclusive, quem quiser se aprofundar mais sobre o nosso tema, é só procurar o capítulo 11, itens 4 e 8. E eu quero começar essa nossa reflexão por uma questão do livro dos Espíritos, que é a 877, que eu vou ler para vocês. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Resposta, sim. E a primeira é a de respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde homens não praticam a lei de justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represália e é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social, ela confere direitos, mas impõe deveres recíprocos. E qual é o significado da palavra respeito? Em vários dicionários que nós pesquisamos, os sentidos são o mesmo. Honrar, ter consideração, respeitar o outro de acordo com as normas, com as regras estabelecidas. Não causar dano. Então, nós compreendemos que respeitar o direito de um semelhante significa agir com justiça e com honestidade. E agora eu quero compartilhar as questões com vocês que vieram à minha mente. E qual é o comportamento de quem respeita o o direito do seu semelhante. Ele se expressa pela honra, pela consideração que você sente pela pessoa, pelo respeito ao seu modo de vida, a todas as escolhas que ela faz, e inclusive ao limite que ela estabelece na relação conosco. Mas, nós devemos respeitar apenas aquelas pessoas que nós consideramos, que nós temos afeto, que julgamos merecedoras da nossa atenção. Nós vivemos em sociedade. E como vivemos em grupos, nós não podemos ser seletivos. Né? O direito, o respeito, é um direito básico de todo o cidadão. E, como foi dito aqui anteriormente pelos espíritos, a vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. O que é isso que quer dizer? Se eu, Maria Luísa, quero respeito, Primeiro eu tenho que dar. É uma via de mão dupla. Mas os próprios espíritos nos alertaram que muitas pessoas têm dificuldade de manter o respeito em suas relações. A empatia. E muitas vezes faltam com educação não tem consciência dos atos praticados e das consequências que virão. Para esta situação, nós vamos lembrar outro ensinamento do nosso Mestre Jesus, a nos dizer que antes de falar, de agir e de pensar, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Para quê, Maria Luísa? Para demonstrar o nosso respeito. E ao agir assim, nós estaremos no, uh, agindo com dignidade, tratando o outro de forma ética e justa, da mesma forma que nós gostaríamos que nos tratasse. Também aqui nós estaremos... É, praticando um velho ditado lá de nossos avós e bisavós que eu vou ler. Seja feliz com a sua consciência tranquila de que ninguém ficou sem saber o quanto você respeita a paz do outro. Mas e se alguém... Pensa diferente de nós. O que, que a gente deve fazer? Deve ignorar? Deve ficar ofendido? Deve ficar indignado? Qual é o comportamento? De acordo com o livro dos Espíritos, só que agora a questão 839, eles nos alertam que ofender Ficar indignado ou ignorar é você faltar com a caridade com o seu próximo. É você golpear a sua liberdade de pensar. Todos nós aqui temos o livre-arbítrio. É a capacidade de escolhas. Nós temos a liberdade de para fazer as nossas escolhas. E escolhas de todo tipo. Que time de futebol vai torcer, o que eu vou falar, o que eu vou agir, a minha crença religiosa e o respeito que nós devemos ao outro independe das nossas convicções, das nossas opiniões. Independe. Querer converter uma pessoa à nossa opinião, usando às vezes de força ou até mesmo de palavras que fogem à boa educação, é ir contra os ensinamentos do Mestre Jesus, que ensinava, que doutrinava com suavidade, com persuasão, e com amor em muitas situações às vezes até para ajudar alguém nós subordinamos esse auxílio essa ajuda a aceitação das nossas ideias dos nossos pontos de vista mas o que nós sabemos sobre a realidade alheia o que aquela pessoa passa entre quatro paredes, agindo desta forma, nós estamos respeitando a sua individualidade, o seu direito de ser diferente, nós estamos tratando-a com amor, com dignidade, é necessário ter muito equilíbrio, muita serenidade diante das opiniões que nós não concordamos. É preciso, indispensável, ter consideração. Respeitar para ser respeitado. A nossa vida ela é cheia de contrariedades. E muitas vezes a gente se questiona, né? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Porque eu estou vivendo assim e não estou vivendo assado. Todas essas situações são o chamamento para nós exercermos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Há muitas situações que eu tenho que exercitar a minha paciência. Em outras eu tenho que exercitar a minha tolerância em outro momento, a aceitação do outro, que parece que faz tudo contrário ao que eu quero. E isso é simplesmente para nós trabalharmos em nós, esses nossos instintos, esses nossos efeitos. Fácil de fazer? Não. Mas todos aqui... Temos aqui dentro o DNA divino, o amor de nosso Mestre Jesus. E nós devemos, se queremos ser melhor, todo dia exercitar essa nossa impaciência, essa nossa intolerância. É nesse exercício diário que nós vamos nos tornando pessoas melhores. E entre a capacidade de sentir amor e o respeito, qual dos dois será o mais importante? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o amor... Resume a doutrina do nosso Mestre Jesus. Porque o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são aqueles nossos instintos, aqueles nossos defeitos que nós vamos trabalhando todo dia. Um trabalho de formiguinha e eles vão se tornando, vão se elevando. Portanto, mesmo que a gente não goste de alguém, nós devemos respeitá-la. Ela merece o nosso respeito pelo ser humano que ela é. Às vezes, por julgar que amamos muito alguém, nós sentimos no direito de invadir a sua privacidade. E neste momento... Aí o amor passa a ser um sentimento de posse. E a gente submete essa pessoa ao nosso jeito de ser. Nós queremos que ela pense, que ela haja da mesma forma que nós acreditamos ser o certo. E para quê? Para que a gente faz isso? Apenas para satisfazer o nosso capricho, apenas a nossa vaidade, o nosso orgulho. E entre a capacidade de sentir amor e o respeito, respeitar também significa tratar o outro com dignidade, com amor. Ou seja, o respeito, ele não existe sem amor o apóstolo Paulo em sua epístole aos Efésios capítulo 5 e sexto ele traz a exortação aos deveres domésticos e também a relação entre pais e filhos ele ressalta a importância ao respeito a compreensão onde cada um reconhece o seu lugar na família, todos com possibilidades de orientar e ser orientados, todos com possibilidades de aprender mutuamente. E assim, o lar, ele passa a ser um local de reencontro de espíritos que buscam junto a evolução. Este encontro de espíritos, ele acontece pela necessidade de relacionamento causadas pela lei de ação e reação, onde espíritos ligados por afinidades aprendem a se amar. E eles compreendem que são o resultado dos atos praticados no passado. Encarando o lar como um local de encontro de espíritos que buscam a evolução, nós podemos levar esse entendimento para a nossa vida em todos os momentos. Nosso local de estudo, nosso local de trabalho, em nossos relacionamentos, seja de amizade, de vida social. E assim nós estaremos criando uma corrente de boa vontade, pois entendemos que não devemos nos queixar de ninguém pelo que nos acontece. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa felicidade. Por quê? Porque nós fazemos as nossas escolhas diárias usando o nosso livre-arbítrio. E assim, nós reconhecemos que a escola, o planeta Terra, que nós estamos aqui agora reencarnados, é uma grande escola, onde todos aqui estamos matriculados. E que a melhor maneira de nós evoluirmos, nos educarmos, é de trabalharmos juntos. Um ajudando o outro. E agora eu quero trazer para vocês duas máximas que eu já citei anteriormente, mas que elas são fundamentais. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Essas máximas são o guia mais seguro e justo ensinado por Jesus para quem quer respeitar o mundo dos seus semelhantes. E agora eu quero encerrar com vocês com um vídeo, tenho certeza que todos conhecem, mas que vai concluir essa nossa reflexão desta noite. Sim. A que humanidade, bondade, esperança. Quem Agora, quero convidar a todos novamente para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso agradecimento ao Pai da vida pelo dia de hoje, por mais esta reflexão do Evangelho do seu Filho e pedir humildemente: Pai, concede-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Lembrando sempre que toda a transformação que eu desejo no meu próximo, primeiro eu tenho que realizar em mim mesmo. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.